Mais ou menos, no começo de 60, meu irmão falou que era para mim fazer o exame, eu fui em Posto de calda e deu, né? Aí o médico falou, olha, infelizmente a doença dela é lepra, porque naquela época falava, não falava rancenismo, né? Aí minha meu marido, nós deixamos a menina com a minha mãe, na minha casa, minha mãe tinha ficado com ela lá. Aí eu cheguei e meu marido falou com ela, falou, olha, eu quero que a senhora tome conta da menina, porque o médico falou que ela não pode é, contaminar com a menina agora, porque senão a menina é muito nova, tem só cinco meses. Então, a minha mãe falou assim, da agora por diante, não quero ninguém de vocês na minha casa, eu vou embora agora, minha porta, as portas da minha casa estão fechadas para vocês, não quero nem a criança. Aí ele falou com ela, mas a senhora podia tanto deixar a criança com a senhora. Como que eu vou fazer uma diligência na rua? E a criança com quem que fica? Ela falou comigo não. Comigo não fica. Aí, ele, com mais ou menos 12 dias, ele pegou e chegou da cadeia e deitou e deu um tiro no peito. E deixou um bilhete escrito falando que para separar de mim, preferia morrer. Nós pegamos fomos embora lá para a minha terra, para enterrar ele. Chegamos lá, ninguém foi no Na missa de sétimo dia. Quando eu cheguei na igreja, quando eu fui ajoelhar para receber a comunhão, a dona falou assim, olha, não ajoelhe que não, que você é leprosa. Aí o padre falou, não, a igreja não é tua, não é dela e não é de ninguém, é de Deus eu já tinha sofrido aquela decepção tão triste. Quando eu cheguei lá em casa, eu perguntei, cadê é minha filha? Nós já demos para os outros. Aí eu falei, mas deixa ao menos eu despedir dela. Não. Se você entrar por acaso no ônibus, nós te denunciamos que você é leprosa. Aí, eu fiquei naquela tristeza, naquela dor. Quando foi... Mais ou menos 12 dias de viúva, eles me trouxeram. Me trouxeram para cá, eu internei. Aí levou 30 anos para me conhecer minha filha. Nós viemos de trem de, de, de, de Espírito Santo para cá. Foi escolhido pior, os piores vagões possíveis para nosso transporte, porque o carro não poderia ser reutilizado para outros fins. E eles não iam pegar o melhor para transportar a gente. Então nós viemos, chovia tanto fora como dentro do vagão, né? E a gente preso dentro daquele carro não podia sair para nada. Havia o tomador de conta do va dos vagões, né? Que eram dois vagões. E quando chegavam no nos locais onde a pessoa era para comer, almoçar, jantar, o que fosse, a pessoa que era o responsável que ia lá e é que trazia aquilo. As pessoas não podiam sair do vagão para nada. Chegamos aí em Belo Horizonte, ficamos três dias debaixo daquele viaduto lá da... da... Viaduto Santa vigênica que eles falam, né? Que é Grande, porque estava chovendo. E eles pararam com o vagão debaixo do viaduto para proteger a gente da chuva. Ficamos lá debaixo do viaduto três dias. No final dos três dias, nós viemos embora. Foi o dia que nós chegamos aqui, dia 22 de abril de 1944. Da minha história, que eu não gosto de lembrar, é essa cena. Quando nós descemos do trem, nós chegamos na porta do Preventório Santo em Mário Campos. Meu pai bateu no portão, isso era noite já. Aí eu não sei se veio uma senhora ou se foi uma irmã, eu não lembro não. E pegou a minha irmã. E a minha irmã grudou no pescoço da minha mãe. e, e Aí naquele momento que eu vi que ela ia ficar lá. Né? Minha irmã tinha seis anos, eu oito. E foi aquele desespero, minha mãe chorando, ela chorando e tal, até que a senhora levou ela lá pra dentro. Eu vim parar aqui, meu pai veio... Vi, nós viemos de Paropeba, numa carroça de burro, não existia aquela época. Não existia. Quem tinha um de de era só governador e é só fulano. Sabe? Então nós viemos na carroça de burro. Passando por lá, chegamos em Marucampo. Em Marucampo meu pai veio parar aqui para trabalhar. Ele era funcionário público. Né? Aí nós fiquemos aqui, eu, eu, eu, eu, tava, eu tinha quatro anos nessa época. Então, eu fiquei aqui até nessa idade. Eu, trabalho, eu saí daqui eu trabalho em Belo Horizonte, mas sempre no, no serviço do Estado. A minha família era do interior, né, daí do sul de Minas, e meu pai era ferroviário. Ele foi obrigado a vir para a colônia. Ele internou, né, e mãe ficou grávida. E eu... Sempre me emociono quando eu falo disso porque... a criança em questão era eu. Seis meses depois... nasci aqui em Belo Horizonte... Né? minha mãe não conseguiu... ficar junto de meu pai porque ela era sadia... Né? ela teve que lutar... para criar os filhos... e... Quando eu tinha seis anos de idade, ela percebeu que eu e uma das minhas irmãs tinham ranceníase também. all time Os próprios filhos deles não tinham direito de descer para ver o pai a mãe aqui dentro, no dia de Natal, entendeu? Era um preconceito fora de sério. Tinha corrente nas duas Nas duas. E no centro aqui tinha um guarda que ficava manobrando com os outros no ponto. Todo ponto tinha um guarda. Então Sadin não podia ter contato com eles, só nós funcionários. Dava quatro horas, acabou. De cima tinha que ter uma autorização do diretor, do administrador. A criança que nascia, na hora que nascia a gente pegava o menino e levava para Belo Horizonte, para Pipileira, a Nanagri. Quando ele ficava com sete anos, trazia para o mar o Campo um preventório que tinha e seria criado ali. Ali quando eles completavam 20, dos oito, 20 anos, eles iam para Belo Horizonte de novo para o aprendizado. Mas contato com os pais, com a família não poderia ter. Thank <laughs> you. Porque aqui era, era como se fosse uma cidade, tinha tudo quanto a, Tinha comércio, tinha tudo, tudo, tudo, tudo, né? Era uma cidade miniatura. Tinha o prefeito, né? Tinha o diretor da colônia, que era o manda-chuva. Aqui, aqui era considerado como se fosse um país. A, as leis aqui eram feitas pelo diretor da colônia. Ele era o manda-chuva, ele mandava e desmandava. Né? Então aqui era assim, as pessoas, por exemplo, funcionários, não havia funcionários é, doentes, os funcionários doentes trabalhavam porque o Sadinho não, não queria trabalhar aqui. Então a gente ficou muito doente, fui parar num, num, num prédio que tem aqui embaixo, aqui, que está em ruína, ali, lá de baixo ali, ali era a enfermaria de homem, eu naquele tempo falava hospital, né? Eu fiquei ali, fiquei seis meses de cama sem poder andar, não aguentava andar, né? Ainda lembro de um fato ainda, que um, um senhor chegou lá uma tarde, um homem que me conhecia de pequenininho, desde que eu internei aí, né? Ele chegou lá e falou assim, ô, oh, aquele menino ali é o... eu tinha pedido de macarrão. eu falei assim, aquele menino ali é o macarrão? Coitadinho, ele não vai passar de hoje. E eu estava do, doente, mas estava com sentido perfeito, né? E eu ouvi aquilo e, e eu fiquei numa tristeza medonha, né? Falei, não vai passar de hoje, né? E Deus abençoou, depois disso passou mais de 50 anos já. do yeah. Fica sempre um pouco de perfume Das mãos que oferecem rosas Das mãos que sabem ser generosas Fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas, Oh, mm -hmm. yes. tivesse tido o amor a Deus que eu tenho, talvez eu não existisse mais nessa terra. Meu nome é Félix Angel Leite, sou funcionário público, trabalhei 42 anos, hoje eu sou um aposentado da Secretaria de Saúde. Sou Antônia Ribeiro e vim para a colônia em 1960. Nasci em Alpinópolis, sul de Minas. E até hoje canto no Coral Tangará de Santa Isabel, há 47 anos. Eu me chamo José André Vicente, moro na colônia Santa Isabel desde 1944. No dia 22 de abril de 1944, eu adentrei aqui aproximadamente às 3 horas da tarde.